Olá, aluno! Estamos começando o capítulo 3. Nesse capítulo, vamos entender os conceitos para desenvolver o planejamento da Auditoria. Esse planejamento é primordial para a execução e finalização do trabalho realizado pela Auditor. Fique atento às atividades online e na apostila. É muito importante que você as faça no prazo correto e, com isso, evitar o acúmulo de tarefas. Lembre-se de que você tem à sua disposição a tutoria presencial e à distância para tirar dúvidas sobre o conteúdo.